Oh, meu Deus, tem... Ah, Renekton, TF, ali, velho. Não é possível, mano. Que azar, mano. Pô, joga o CB loco pra essa p***. Eu jogo tudo, quanto essa desgraça, velho. Ai. Vai, cadê meu grasp, mano? Ai, droga. Ah! Tomou a volta do bumerangue. Mano, o Boomerang do Nair é uma das skins mais bugadas do jogo pra mim, velho. Na humildade. Eu vi a Thalia aqui, mano. que a Thalia tá aqui ainda, mano. Meu Graze não veio me ajudar arrombado, velho. Aí, o Grazi brotou aqui. Acho que a Thalia só vai guivar, mano. Ela sabe que o Grazi vai vir bravão pra cá. Ai! Tá bom. Ai, não pegou! Aí, é foda. Só que eu não abri tanto CS por causa da Thalia, mano. Tô triste. Meu Deus, velho. Ai, vou morrer pro teste. Monstro Boa Bom, tá suave o game por enquanto O TF... É... Ih, o TF tá 6 Eu tô mó low, mano O Renekton nem deu B Porque o TF tem ult, tá ligado? Ai, ah, tô com medo Porque o Renekton tá de... De Red E de... Bota 2 já Ah, eu tô bot, homem Caralho! Por que que eu não dei o... Eu não deu. Ah, mano, como é que. Ah, sei lá o que tá acontecendo, mano. A Thalia chegou antes do cara aqui, mano, também. Aí azedou. Ai, o cara tava morto, que triste. Eu pulei na cabeça do Renekton, ele pegou a passiva do W, só que eu não deu. Rodopil, mano. Eu não deu rodopil, mano. A Thalia dá muito dano também, velho. Quando ela acerta o W, não tem como desviar. Felizmente. Limpar um pouco a wave aqui, senão vou de berço. De novo. Eu acho que o TF. Ah, não, a Thalia tá bot, tá Tá safe. Eu ia falar que eu achava que o TF ia subir com a Thalia pra me matar, mas... O cara tá lá no bot, porra. Bom, o cara tá sem ult. O ult volta antes da dele, tá suave. Aí ah, ficou doido, né, mano? Aí tá doidão, né, cara? Porra! Acabou o respeito mesmo, hein, velho? Porra! Ali é neutralizado ainda no sogra? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Acabou o respeito total mesmo nessa desgraça. Vou pegar uma barrica aqui, super suave ainda, mano. Porque ele não quer nada, tá ligado? Pô, meu Deus, que demora, velho. Dá uma barrica, tá Mano, eu vou ficar porque esse cara morre pra nós. Ele não tem R,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 O cara joga de teto, Dignant de e Thunderlord. O cara Ah, tu não vai matar esse cara, ele tem Ninja Tab e Ult. E gastou a Ult você. Cara, bom. Eu vou descer pra ajudar meu time. Ah, porra. Vai dar não, os caras só vão correr. Eu só vou usar Demolde quando eu tiver Mega Nar, porque. Eu vou ter mais da HP, vai dar mais dano. Pô, mano, queria fazer um arauto, né, velho? Faz bem fazer um arautinho pra nós? Nossa. Eu de Renek com os pá. Gente, o que foi isso aqui, mano? Gente, o que foi isso, mano? Mano, ele... É o role. Só agradece, né? Enquanto isso, tô levando a torre aqui. Super suave, mano. Como quem não quer nada? Ai, mano, que comédia esse jogo. É o Howly, né? Dá pra usar o Arauto no mid já, mano. Hum... Vou fazer Sterak aqui agora. Poxa, se esse cara morrer comigo aqui, eu vou ficar puto, velho. Mano, meu ADK quase morreu, velho. Vocês botam fé, mano? No Howly? Slow! logo, embora, tem head, opa, tem head, suave, tamo forte, mano <risos> Ai, mano... Ah! Não! Eu devia ter jogado o bumerangue pra trás pra matar o cara, tá ligado? Eu de MF. Ai, caralho! Meu Deus! Nossa, dá muito dano, né, velho, sério mesmo uma boa tentativa Foi uma bela, belíssima tentativa, galera MFsada, quem sabe na próxima, né, minha querida Mano, eu não sei se eu gosto de Ivern Mid ou não, mano Às vezes parece mal roubado Às vezes é full trotos, mano oh, Porra Meu Deus! Nossa, tomei um Tifu do MF, mano! Boa! o oh, droga Ah mano, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, mano? Dale! Caralho ah, Não, a torre muito roubada Quase, mano é mo pelo menos Nossa, quase saiu vivão, hein, mano Mais vivo do que nunca ia sair, velho Mano, não sei se dá pra dar GG Ah, os caras deixaram, mano, só grinha GG, GG, boa time